Pessoal, nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios e a máquina de café vai ficar pro segundo semestre. Mas agora nós vamos investir pesado e comprar equipamentos de ponta. Por que comprar se você pode alugar? Com o outsourcing de equipamentos e soluções, a sua empresa economiza tempo e dinheiro. E não precisa se preocupar com manutenção, logística e nem assistência técnica. Assim, você preserva o seu capital e mantém o foco no seu negócio e no seu time. E nem vai deixar o pessoal ser um cafezinho, né? Simpress, referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa.